Professora, na Semana Nacional dos Museus, o que, que o Solar dos Melos, Museu da Cidade de Macaé, está apresentando? Bem, nessa 16ª semana de museus, nós vamos estar apresentando, mostrando ao público macaense, material de acervo que a gente tem aqui no museu, e o um material que foi, inclusive, serviu para a minha dissertação de mestrado, que tem como temática a história da morte. Né? Essa exposição tem como, como, como título A morte conta a vida nas memórias da antiga Macaé No período de 1855 a 1910 Essa amostra, essa isso não é bem uma exposição, é uma amostra É uma amostra que fala, é, que enfoca a temática da morte Com relação à história local, à história regional e à história nacional nós, nós estamos fazendo um, um, uma amostra com, com o objetivo de, de estabelecer uma relação sobre a história regional, a história local e a história nacional. Nós temos aqui essa dissertação, uma síntese dessa dissertação que vai ser mostrada, que vai fazer parte dessa mostra, é o que a gente vai falar, por exemplo, essa, essa, essa dissertação tem quatro capítulos. Nos dois primeiros capítulos, eu procuro mostrar desde a criação da freguesia de Nossa Senhora das Neves até a criação da vila e a elevação, à condição de cidade, mostrando os aspectos econômicos, os aspectos demográficos da região. E no segundo, no terceiro capítulo, eu, eu procuro mostrar o Brasil, eu me detenho no Brasil Império. Nesse Brasil Império, eu tento mostrar... O entrelaçamento da memória e do imaginário local de uma figura e um personagem da história de Macaé, que é o Mota Coqueiro. E como que essa história do Mota Coqueiro permeou o imaginário social do Macaense durante o século XIX, segunda metade do século XIX. Um episódio que ocorreu entre 1852 a 1855. No quarto capítulo, é o um capítulo que vai, que vai ter uma... uma um, um, um cruzamento maior, específico, de uma história já republicana. Eu retrato o início da república no município, o momento em que em Macaé se dá a consolidação do novo regime da república, na primeira república, e a criação da prefeitura em Macaé. Então, dois assassinatos, duas mortes ocorridas em um distrito serrano, um no SANA, e dois distritos serranos, aliás, uma, uma no sano do Argevo Torilgo Brasil e uma aí no distrito de Glicério de Honório Souza que vão é, é, trazer à tona uma disputa política na região em que vai ter fazer um link com a história nacional que vai ser uma disputa entre os partidários do Nilo Peçanha enquanto presidente do Brasil e os partidários de Alfredo Bacher presidente do estado do Rio de Janeiro. Que era Macaense também. Que era Macaense. Isso acontece em 1910. O que, que Nilo Peçenha representava e o que que Bacher representava? O Baker era um, um, um representante local, um jovem, que, um jovem político, que foi por muitas, muitos anos vereador, presidente da Câmara, e que chegou até presidente do estado do Rio de Janeiro. Era um liberal, um republicano é, histórico, e o, o Nilo Peçanha era um, um, um, um, um antes monarquista, posteriormente foi apoiado pelo monarquismo e depois é, se tornou um republicano de última hora, mas eles eram partidários no início, no início da república, é, tanto o, o Baker quanto o Nilo Peçanha eles eram partidários, o Baquer vai ser presidente do estado do Rio de Janeiro e, e essa carreira política dele mais regional ele foi levado pelo Nilo Peçanha, mas ele vai acontecer uma, uma, uma um racha entre os dois exatamente quando o, o, o Baquer se torna presidente do estado do Rio de Janeiro em 1907 e daí para frente, o Nilo e o Baker vão ser adversários e o Nilo vai perseguir o Baker até o último dia do governo dele e ele foi destituído no último dia do governo, em 1910. Quer dizer que o Macaense vai poder conhecer um pouco da sua história da morte? Através da história da morte, através da, da, da documentação, da iconografia, dos túmulos, de tudo aquilo que foi produzido pela história da morte vai conhecer a história tanto do, da colônia do final da, da colonização no município no império e no início da república a senhora também pesquisou o cemitério e descobriu que os japoneses tiveram aqui primeiro do que na colonização oficial que foi em são paulo sim a primeira a primeiro fluxo de imigração japonesa hum. é foi aqui na região de macaé entre macaé e concessão de macabu na época concessão de macabu era macaé né, e os japoneses aqui chegaram antes do Kassato Maru, portanto, em mil, entre 1906 e 1907. Aqui, inclusive, eles instalaram uma, uma fábrica de fogos. Né, e os fogos que foram usados na comemoração, a festa de comemoração dos 100 anos, da abertura dos portos às Nações Amigas, foram da fábrica de fogos japoneses aqui de Macaé. E a senhora descobriu através do cemitério? Através do, da morte, da pesquisa, da, da trilha seguindo as, a morte, os cemitérios, e etc. E tal. Inclusive, nós temos aqui no cemitério de Santana, vai ter uma visita na quinta-feira, onde tem lá o túmulo de um japonês né, e sua família. A morte mostrando a história da vida. A morte conta a vida. Isso justifica... A temática dessa amostra. Ok, obrigado, parabéns. Eu que agradeço.